A professoras e professores do TNR. Você sabia que no TNR você pode compartilhar os casos que você está trabalhando no seu dia a dia das suas salas de recursos? É, e você sabia também que se você compartilhar um caso, você pode convidar outro professor do TNR para ajudar na discussão do seu caso, para participar, para contribuir? É, dá uma olhadinha numa, na aba Nossos Casos, Lá tem a opção para você compartilhar um novo caso, e quando você compartilha um novo caso, você pode entrar lá, e no lado esquerdo eu você vai poder digitar o nome do professor ou professora que participa também do TNR, para convidá-lo para contribuir na discussão do seu caso. Assim que você convidá-lo, esse professor ou essa professora vai receber um convite, um, um e-mail, Pra, com um link diretamente para acessar o seu caso, trocar ideias com você e tudo. E cada vez que alguém comentar alguma coisa no seu caso, você vai ser notificado. Então, participe, compartilhe seus casos e dissemine essa ideia vestindo a camisa do TNR. Abração para todos vocês!